Bem-vindos a mais um Papo Suprem, esse programa da União Planetária, em que nós entrevistamos pessoas que têm experiências de vida e trazem mensagens que são de utilidade para todos os nossos telespectadores. E hoje nós temos a presença aqui do Eduardo Coraça, que é um nutricionista, fez também, se formou também em Letras, deu aula de inglês. Mas que nos últimos anos tem se dedicado a dar palestra, a dar cursos e escrever livros sobre veganismo e sobre frugivorismo. Então, é, uma, é um tipo de, de abordagem que é muito inovadora para muita gente que conhece pouco sobre veganismo e menos ainda sobre o crudivorismo e essa vertente é, do frugivorismo em que se, se alimenta apenas de, de frutas. Então, Eduardo, bem-vindo ao nosso programa. E Eu gostaria de, inicialmente de saber o que, que te levou a enveredar por essa linha né, de, de pesquisa e adotar esses hábitos né, de, de alimentação que são até pouco conhecidos da nossa sociedade. O vegetarianismo já é bem mais conhecido. Existe um número muito grande de vegetarianos. Né? O veganismo está aumentando, mas o frugivorismo ainda é, uma, é algo pouco conhecido ventilado, pouco conhecido. Então, conta um pouquinho da, da sua história. Eu comecei como uma criança muito doente. E isso acabou me motivando a procurar. Você, inclusive, engordou né, com esse tipo Engordei de Engordei até 40 quilos. 40 Nossa. quilos. É. Aí, eu acabei esbarrando com muitas vertentes, né? E tentando muito tratamento, terapia, todo tipo de coisa. Só que eu não tinha tentado ainda cirurgia e estava com as minhas cirurgias marcadas. Eu comecei a questionar meus médicos nutricionistas na época, porque... Eles não aparentavam saudáveis, entende? Então é, isso acabou me fazendo questionar, porque eu não estava obtendo os resultados também de acordo com as recomendações que eles faziam, né? e eu não acreditava que eu precisava passar por cirurgias aos 22 anos. É, eu, felizmente, eu acabei pesquisando, pesquisando, esbarrei com o um conceito de veganismo dois dos principais cardiologistas do mundo, Dean Ornish e Calo esso sim provando reversão de doença cardiovascular desde 1990. Ou seja, já tem 30 anos que eles provaram que uma, uma dieta vegana e polipídica integral é mais eficaz do que qualquer tipo de tratamento medicamentoso, dietoterápico ou cirúrgico no planeta, já provado a nível científico. É, então, isso acabou me levando a... Continuei pesquisando, em uma hora eu acabei esbarrando com o um conceito de crudivorismo. Ou seja, 700 mil espécies no planeta não queimam sua comida e chamam de comida cozida através de um eufemismo porque quando você bota um alimento no fogo por 250 graus por duas horas é comida queimada não é comida cozida então eu falei bom faz muito sentido a única coisa que na vida que eu ainda não tentei foi cirurgia ou isso então quer dizer que essa sua experiência gerou resultados rápidos você sentiu se na hora a diferença é quando você você parou de repente, de, você eliminou todo tipo de carne e de alimentos animais. É, existem pessoas e pessoas, eu sou daquela que pula de cabeça na piscina. Quando eu descobri, eu sabia que era isso que eu estava procurando, eu desci na hora em casa e falei, olha, não cozinha mais para mim, eu não como mais comida cozida. Né? E... Ah, então o veganismo veio junto com o crudivorismo. Eu assim. ainda não sabia exatamente o que era veganismo. Eu entendi que era para comer comida natural, vindo da horta, sem processamento nenhum, nem o fogo. Então, eu acabei adotando. Só que, como eu falo, não é, não é necessário realmente educar uma raça vegana a ser vegana. E chegar o papai hipopótamo não fala para o filho, olha, comer vegetais faz bem. Ele já tem no código genético dele, que gera neurocircuitos, que, os instintos, que geram os instintos do animal a buscar a alimentação natural dele. Então, nós somos, no nosso habitat natural, estimulados pelo, pelas frutas. O cheiro doce delas, a aparência cheia de cores, os formatos, é, o gosto doce, suculento, cheio de água, né, que é literalmente o único alimento que nós conseguimos, frutas, vegetais e oleaginosos, os únicos alimentos reais que nós conseguimos ter extremo prazer em sua forma crua, não processada. Quer dizer que você aí emagreceu e... E todos os sintomas que você tinha, né, inclusive estresse, Dentro... tudo foram é, eliminados. Impressionante. Dentro de três dias, minhas alergias, que eu estava para operar o nariz, né, por causa de problemas alérgicos respiratórios, já tinham. Um... E o meu otorrino, na época, falou mesmo operando, seus problemas vão continuar, só vão ser amenizados. E tem... Agora vai fazer 13 anos que eu nunca mais tive uma crise alérgica. Praticamente nem um espirro. É muito raro, assim, muito raro. Tá. E, e você tem, assim, feito é, alguma avaliação clínica para comprovar toda essa, essa mudança? E uma das coisas que é, se comenta muito, né? Que existe algumas carências alimentares na, na dieta é, vegana e também na, na frugívora, que, por exemplo, em relação à vitamina B12, né? Sim, sim. É, esse é o único ponto que eu concordo em relação... A, a suplementação. Eu sempre falo para todos os meus pacientes que B12 é algo importante a todos nós hoje em dia, não só vegetarianos ou veganos ou crudívoros, mas também aos onívoros. É, praticamente a mesma quantidade de deficiência de B12 que nós vemos em vegetarianos e veganos, nós vemos também em onívoros. Uhum. Né? Mas é um problema não só de dieta, mas de, acredito eu que a gente vai comprovar, de meio ambiente e estilo de vida. Por exemplo, você pega onívoros, sofrem quase tanto de deficiência de B12 quanto veganos, só que eles consomem B12. Onívoros sofrem tanto de deficiência de anemia ferropriva, anemia de ferro, por falta de ferro, do que veganos. Uhum. É, diabéticos, por exemplo, eles podem consumir o açúcar mais saudável que tem, de uma fruta de baixo índice glicêmico, ou de uma batata doce de baixo índice glicêmico, e eles digerem, eles absorvem, mas eles não assimilam. Ou seja, eles quebram nutriente no sistema gastrointestinal, eles passam nutriente para a corrente sanguínea, mas na corrente sanguínea não conseguem interiorizar na célula, que é o processo de assimilação. Ou seja, ele está com nutriente na corrente sanguínea dele, mas ele não consegue usar. Então, não é só ingerir o nutriente, como a maior parte das pessoas acredita, mas sim assimilar. Né? É um, é um, é, é, é, vai muito além do que as revistas de nutrição falam assim a mídia, etc. Acaba é, falando brevemente sobre nutrição, né? você, inclusive, tem uma uma chácara, né? E, em que você recebe pessoas para fazer tratamentos baseados nessa dieta natural e com alimentos também frescos, né? O, veganos o, e, e também frutas, né? E, só, e você já tem as pessoas têm obtido bons resultados? Só, só fazer um rápido adendo, é sim, eu tenho exames. Posso comprovar a nível científico que eu mantenho a melhor saúde possível, mas é só a gente olhar para o reino animal e o parâmetro de saúde real, né, que eles utilizam é o desempenho. Né? O animal quando está saudável ele quer viver a vida, ele está alegre, ele está feliz, ele está querendo desempenhar. Quando ele está doente o que ele perde a fome, ele quer ficar ele está apático, quer ficar num canto descansando. Então a gente facilmente vê isso também, né? É... E em relação a, sim, eu tenho um espaço, eu sonhei muito com isso desde que eu adotei o crudivorismo há 13 anos. Na região dos lagos do Rio, né? Exatamente, em Saquarema. Em Saquarema. Eu queria sair da cidade grande, eu queria poder plantar meu alimento. Dar um exemplo, né? Porque em apartamento eu tinha que jogar tudo em plástico para jogar fora, né? Minha, meu lixo volta todo para o solo e nutre as plantas que me nutrem de volta. Entende? Então é uma questão de... eu é um auxílio à causa animal, porque a gente acaba com plástico matando animais. A gente sabe que, por exemplo, até mesmo o mundo vegano tem que refletir em relação ao consumo de plásticos industrializados por causa de liberação de toxinas ambientais que causam inúmeros problemas de saúde, além de a questão do próprio plástico, que a gente vê os animais comendo os plásticos. E até mesmo hoje em dia o microplástico está dentro do peixe, que, dentro do sal de cozinha que a gente usa, que as pessoas acabam consumindo e tem plástico dentro delas, né? É, os oceanos hoje estão infestados de plástico, né? Algumas zonas do Pacífico viraram um verdadeiro mar de, de plástico, né? Que, e os peixes se alimentam desse plástico, as tartarugas, os pássaros, então é, é algo terrível, né? Felizmente está surgindo uma consciência maior em relação ao plástico, mas não em relação a todos os poluentes que existem por aí. E, e como você falou, as embalagens hoje são um grande problema, né? Não só plásticos mas outros tipos de embalagem, que tem uma série de produtos industrializados que são nocivos à saúde, estão assim, indo para os lixões, que contaminam o solo, que contaminam os rios. né Então, esse é um problema grave. Né? Sim. E... Eu tenho 200 frutíferas em casa e lá eu consigo rodar retiros para fazer as pessoas, imer... uma imersão mesmo. Né? Ah, você para elas colhe consumirem. as frutas do próprio quintal, vamos dizer assim. Exatamente. é Exatamente. Isso... Essa é uma condição ideal, né? que você possa ser praticamente autossuficiente. Né? Eu cresci de uma forma muito industrializada, em apartamento, sem ter contato com uma planta, sabe, da onde, onde sai meu alimento. Então, eu acabei me motivando a, a poder fornecer isso para os meus filhos, para os meus dentes queridos, sabe, para mim mesmo, né, ter uma coisa diferente. Então, é, é, um, é um prazer poder colher e saber que eu estou ajudando a né? todas as cadeias possíveis, sabe, alimentares. É, ética animal, é, econômica social, sabe de poder produzir meu próprio alimento e ajudar todo o, o meio ambiente e a raça humana como um todo. É, eu acho um dos maiores prazeres né, uma pessoa que vive junto à natureza é poder colher uma fruta do pé e comer na hora. né? Sim. Eu lembro quando era criança isso era muito comum, né? Que eu, eu vivia muito em casa quando era pequeno, então eu podia ir no quintal colher uma manga, colher Sim. uma fruta do conde e outras, outros alimentos. né? E é muito gostoso isso, né? Você poder, na hora que você quer, você ir lá colher e comer, né? As crianças hoje perderam. Muitas delas nunca subiram num pé, nunca tiraram a fruta e comeram na hora, né? Sim. O que é uma, uma perda, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos aqui, eu acho, tentando resgatar um pouco da, da, das nossas origens, né? Exatamente. E nós vamos dar agora um pequeno intervalo e na segunda parte desse programa nós vamos falar um pouco mais sobre nutrição, um pouco mais sobre toda eh, essa polêmica né, que existe em torno da alimentação e de saúde, porque no final tudo tem muito a ver com a saúde, não só nossa, mas também a saúde da, da natureza e o bem-estar dos animais. Sim. Então nós vamos dar agora um pequeno intervalo, fiquem conosco até daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso Papo Suprem, e hoje nós estamos entrevistando o Eduardo Coraça, que é um nutricionista, ele dá não só cursos, mas também escreve livros sobre veganismo, sobre saúde, especialmente saúde frugal, e já tem sete livros escritos, e ele também produz vídeos que estão disponíveis no YouTube sobre saúde, alimentação, e crudivorismo e alimentação através das frutas. Então, eu queria primeiro indagar uma coisa que muita gente indaga. Né? Será possível você cortar completamente todo tipo de, de alimento cozido? E, e Também todo tipo de, de carne? Será que o corpo humano está preparado para uma dieta puramente frugívora? Isso acho que muitos... Muitas pessoas se questionam se é possível você viver de forma saudável sem cozinhar e sem utilizar determinados tipos de, de alimento. Bom, a gente tem que pegar primeiro uma perspectiva é, histórica, antropológica. né? Seres humanos já habitam a Terra há 8 milhões de anos. A gente sabe que o fogo, em relação à evolução humana, é algo muito recente. E nenhum outro organismo vivo no planeta utiliza o fogo para queimar seu alimento e consumir a comida queimada. né? Então todos os animais... São frugívoros Eu, ou sou, carnívoros, tô, mas não... Exatamente. Não... Todos os animais são crudívoros. É, 80% da natureza é crudívora vegana, né? E todos os animais que compartilham 99,3% no, 99 do nosso material genético, em média, o bonobo já 99,3%, que foi a última divisão, que compartilham a nossa anatomia, fisiologia, bioquímica, genética, comem frutos e vegetais, e como a... base da sua dieta. E os, a, os animais... Carnívoros geralmente vivem menos também, né? Exatamente. Isso é uma coisa interessante. Dormem muito mais, vivem muito menos e têm anatomia, fisiologia e bioquímica idêntica. Praticamente idêntica, né? Porque todos eles, por exemplo, você pode alimentar com muita gordura saturada e colesterol, eles não sofrem de aterosclerose. Você pode alimentar de uma, uma dieta sem fibra, eles não sofrem de doenças gastrointestinais, como diverticulite, câncer de cólon, hemorroidas, constipação. Já seres humanos não, são o contrário sofrem de aterosclerose, quando alimentados com uma dieta hiperlipídica, né? rica em colesterol e gordura saturada, e sofrem de doenças relativas à falta de fibras. Né? Quer dizer, a nossa anatomia não é adequada para o consumo de carne, né? É, por exemplo, o tamanho do intestino, né? que é muito longo, pra, comparado, por exemplo, com os animais é, carnívoros, né? o intestino de um, de um felino, por exemplo, né? é curto, né? em relação ao tamanho do corpo, quanto que o homem não. Ele se aproxima mais dos animais que são é, não carnívoros, né? que são vegetarianos ou, ou veganos. Exatamente. Existe uma grande diferença entre sobreviver e prosperar. O que a gente faz hoje em dia é sobreviver, não é prosperar. Esquimose, maçai, têm o um tempo de vida mais curto do globo. São as civilizações que vivem de carne crua e morrem em torno de 40, 50 anos com doenças cardiovasculares, cânceres, etc. A gente vai para Okinawa, Vicabamba, Bicázia, Runza, os adventistas do sétimo dia de Loma Linda, são chamadas as zonas azuis na literatura, porque elas são as mais longevas e mais saudáveis. Então, a gente tem aí um bom parâmetro para ver que as civilizações que vivem mais e são mais saudáveis são sempre plant-based, não são veganas. Então, consomem, é, por não conhecerem de dados científicos, né, 1 a 2% de proteína animal. Mas, ainda assim, ninguém pode alegar... Ninguém pode debater isso a nível científico, que é o parâmetro mais fidedigno de saúde e longevidade, são as Blue Zones. E né? é interessante que está sendo agora um filme né, que mostra que grandes atletas né, que têm um alto desempenho melhoraram o seu desempenho depois que eles passaram por uma dieta baseada em vegetais. Né? Isso é muito interessante, que a maioria das pessoas, se não comer muita proteína, eu vou ficar fraco. né. E existe essa... Demonstração agora de levantadores de peso, corredores, todo tipo de atleta, que depois que deixaram a alimentação baseada em produtos animais, acabaram melhorando muito seu desempenho. É, A gente tem, desde Galeno, que foi um dos primeiros médicos da medicina ocidental, a anatomia comparada, que ele e já outros famosos, antrop... é, é, tax... o pai da taxonomia moderna, Richard Owen, entre outros, já falavam que o ser humano é praticamente idêntico ao chimpanzé, ao gorila, ao bonobo, e por isso deveria comer primariamente frutos e vegetais como eles. E a gente pega um chimpanzé em laboratório, uma pesquisa do Bauman em 1920, mostrando ele fazendo um, um levantamento com um braço de quase 600 quilos. Né? Então a gente sabe que um chimpanzé é cinco vezes mais forte quilo por quilo do, do que um ser humano. E ele nunca comeu arroz, feijão, batata, vaca, whey protein, e ainda assim ele é extremamente forte, né? E aí a gente pega para... é o Game Changers desse, esse filme, né? É, exatamente. E aí a gente pega esse excelente parâmetro para perceber que uma melhor nutrição levaria a uma melhor performance física. E qual é o parâmetro de boa nutrição na natureza? Anatomia anda lado a lado com a fisiologia. Forma determina a função. Se tem asa, é para voar. Se tem polegar oposto, é para coletar. Você vê que uma banana, uma pera, uma manga, uma, uma... todas essas frutas cabem perfeitamente na nossa mão. Elas têm um gosto doce, que é a primeira coisa que a gente sente no ponto, na ponta da língua. E os vegetais, o gosto mais salgado, que é a segunda. E a visão no espectro de todas as cores permite a diferenciação de uma fruta verde para uma madura. Então, um leão, por exemplo, ele não tem como catar a manga, ele não tem como subir na árvore, ele não tem como sentir o gosto doce e ele não tem como diferenciar cores, ele só vem em preto e branco. Então a gente começa a analisar todos os parâmetros de anatomia, fisiologia e bioquímica e a gente determina os animais dentro do que nós chamamos no higienismo, a ciência da saúde, de a lei das similaridades. Animais similares comem de forma similar. Então, se parece com um jegue, um burro, uma vaca, um... come grama, é um herbívoro primariamente. Se parece com um jaguar, uma onça, uma pantera, come pedaços de animais mortos como um todo. Não a carne ali na brasa com a sal e temperos. Come sangue, pele, linfa, ossos, membros, é, órgãos, cérebro. Né? E se parece com um primato antropóide, ou seja, um macaco grande que tem a face reta, sem rabo, é, é um animal frugívoro. As pesquisas médicas e científicas já começaram a mostrar que nós somos frugívoros não especializados. Ou seja, a gente pode comer semente, pode comer carne, pode até comer um cenour, uma raiz. Entretanto, a evolução humana, a dieta ideal seriam frutas e vegetais. Aí existe o que nós chamamos na ciência de os alimentos que os animais caem para trás, fallback foods. Quando falta comida na natureza, você não tem como escolher. Você, ou você come, ou você não sobrevive. Então, é isso que acaba incentivando um consumo de alimentos diferentes, né? que é, a, nós acreditamos. Né? Porque, por exemplo, os bonobos, que é um dos, o, o último, a última divisão do nosso clado, né? como a gente chama na ciência, ele é vegano. O chimpanzé, já como vive numa área um pouco mais inóspita, com menos fruta disponível, e tem tribos é, de outros primatas perto para... É, é, disputar as frutas, ele acaba às vezes matando e consumindo carne, os cientistas acreditam que é por falta de alimentos, e não por uma questão nutricional. Né? A gente ainda não tem muitos dados clínicos em relação a pesquisas com frugívoros, mas temos alguns que mostram apenas benefícios fisiológicos. E a gente tem uma pesquisa muito interessante de 1930, do Prêmio Nobel, chamado, um médico chamado Paul Kolchakoff, que ele mostrou que, a leucocitose digestiva, ou seja, o sistema imune é ligado como se existisse um vírus, como se tivesse uma infecção acontecendo toda vez que a gente come comida cozida. E com comida crua não ocorre. Então a gente tem dados, mas ainda... Agora, o que você recomenda para uma pessoa que quer é enveredar por essa linha, né? seja por saúde ou pela compaixão pelos animais também? Qual seria o caminho? Que eu sei que você... Teve uma postura assim meio radical, cortou tudo de uma vez. Você acha saudável cortar todos os alimentos que, cozidos e de uma vez só ou é melhor um, um processo gradual? Se não tem necessidade fisiológica pelo alimento ou pela, pela substância química que você está usando, não precisa usar. Quer dizer, o corpo se adapta rapidamente, né? Porque ele, pelo fato de, ele, de consumir muita proteína, muito carboidrato, acaba que ele fica mais preguiçoso, né? E ele tem que reaprender, de certa maneira, a assimilar esses alimentos que são mais naturais. Né? Nós nascemos crudívoros, mas nós nos impusemos, né? e nós nascemos frugívoros. Nós somos onívoros e comedores de comida cozida por não uma questão biológica, mas uma questão de processamento de alimentos. Agora, eu acho que um dos fatores que eu acho que... É, mais forte, né, que está levando muita gente ao, ao veganismo, especialmente, né, é a compaixão pelos animais, que hoje, tá aqui, assim, as pessoas estão tomando consciência através da da mídia, né, tem muito vídeo mostrando, né, os horrores que que, que são uh, os matadores e a maneira como as galinhas são cuidadas nas granjas, tudo isso aí era desconhecido do grande público, né, inclusive no passado não era tão ruim como agora. Agora a industrialização da carne tornou isso Realmente uma coisa absurda, né? De maneira que, é, isso eu acho que é um fator importante, né? Dentro da, dessa nova visão, é a conscientização a respeito dos direitos dos animais também. Sim, são seres sencientes e merecem respeito, merecem viver da mesma forma que nós. Não é só porque a gente tem uma capacidade intelectual e capacidade anatômica de desenvolver ferramentas e de dominar o planeta, que a gente tem o direito de fazer isso. É especismo, né? Você vai fazer isso com qualquer raça. Tipo, é, discrim... a gente teve racismo, especismo, sexismo. Né? No final das contas, continua sendo a, a, o mesmo conceito, só que aplicado a uma espécie diferente. Né? Mas continua sendo discriminação. Continua uhum. sendo... Eu sou mais forte e eu vou te usar da forma que eu queira. Simples assim. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros. Claro. Para que as pessoas que estão assistindo possam ter mais informações e então comece falando desse saúde frugal que é um dos primeiros livros que você escreveu né sim eu comecei a escrever livros porque eles que me mudaram eu acho que você perguntou como fazer a mudança educação educação é o primeiro passo para qualquer mudança o saúde frugal é um livro só sobre o crudivorismo mostra todos os dados científicos por que nós começamos a cozinhar por que isso é errado e detalhes científicos em relação à proteína, entre outros nutrientes. O Nutrição Vegana foi, é, na verdade, meu quarto livro escrito. Ele lida com todos os detalhes sobre nutrição que eu gostaria que nós, veganos, no Brasil, soubéssemos. da onde estão tá, vindo as pesquisas médicas científicos os principais cientistas, é, os dados clínicos, né? Sabe, mostrar que, pô, 100 gramas a mais de consumo de leite aumenta a incidência de câncer de mama numa nação em 10 vezes, entende? E o Veganismo para Mães, Pais e Bebês foi meu último livro. Todos eles são embasados com centenas a quase mil referências didáticas científicas, no caso do Veganismo para Mães, Pais e Bebês, é... mostrando, nesse caso desse livro, né, o que a gente está fazendo com nossas crianças. Por exemplo, uma criança que cresce vegana tem em média 16 pontos a mais no QI. Vocês pesquisam sobre assunto, eu agradeço muito ao Eduardo por compartilhar o compartilhar seu conhecimento a, a sua experiência num assunto que é tão importante hoje, né, e que é crucial nesse momento que a Terra está sendo consumida e que o aquecimento global é uma realidade e nós precisamos de mudar nossos hábitos e uh, o consumo de carne hoje é o grande vilão, né? Ok, obrigado Eduardo, muito obrigado, satisfação, muito obrigado. Então gente, estamos assim, encerrando esse papo Supreme e até a próxima.